A falta de sono é um assunto que eu conheço, infelizmente, muito bem. Tanto quanto pessoa que sofreu de, durante anos, e foram muitos anos tá, de, de falta de sono, e também enquanto terapeuta, enquanto sofróloga, porque a grande maioria das pessoas que vieram me consultar no meu consultório sofriam também de insônia. Então esse é um assunto que eu conheço muito bem, inclusive foi a sofrologia que me ajudou a vencer os problemas de sono que eu tinha e que eu tive durante quase a minha vida toda. Nesse vídeo eu vou explicar o aspecto que eu acho que faz toda a diferença na sofrologia, que é o fato de que a sofrologia vai te ajudar a voltar a dormir definitivamente. Você não vai fazer sofrologia e, e dormir bem durante duas semanas, dois meses, seis meses. Você vai voltar a, de uma certa forma, aprender, a reaprender a dormir. Isso pra mim faz toda a diferença e é disso que eu vou falar nesse vídeo. Desesperador, você não dorme bem uma noite da sua vida e você já se sente mole, você não consegue se concentrar, você não consegue estudar, você se sente irritado, você não tem paciência, você quer que todo mundo morra, isso em uma noite mal dormida. Imagina isso durante semanas, durante meses, durante anos, é desesperador. A palavra desesperador, ela não é um exagero, você tem a impressão quando você não dorme bem há meses e há anos, que você meio que não está vivendo direito. É meio que a impressão que, que, que eu tinha e que várias pessoas escreviam para mim também, era que, tipo, não conseguia aproveitar direito da vida. Porque você simplesmente se sente mal o tempo todo. Você se sente mole o tempo todo, sem energia, sem força, sem paciência, sem saco, o tempo todo. Então, não dormir direito é desesperador. E eu consigo entender perfeitamente, inclusive eu já fui essa pessoa, que no desespero você recorra a métodos meio que milagrosos, né? Basta procurar no Google, insônia, como fazer para dormir bem, e você vai ter lá trocentas gotinhas e, e cheirinhos e, e cápsulas e gel e sei lá o quê, que vão fazer com que você durma bem milagrosamente. Olha, sem querer ser desagradável, mas a grande maioria desse negócio não vai funcionar e alguns vão até funcionar sim, tá? Uh, alguns, algum, alguns óleos essenciais têm realmente a propriedade de conseguir te, te, te acalmar, algumas gotinhas, alguns chazinhos realmente vão conseguir te acalmar e vão fazer com que você, se você não tiver assim num quadro de insônia muito desesperador, vão fazer com que você se acalme, se relaxe e acabe dormindo melhor. É rapidamente. Então, assim, não vou nem dizer que eles não funcionam. Para mim, o problema não é nem não funcionar, embora a grande maioria não vá funcionar mesmo. Para mim, o grande problema é que isso causa dependência, tá? O sono é algo que você tem que fazer todos os dias. O sono não é algo que você pode escolher ah, não vou dormir hoje, vou deixar eu dormir na quarta. Não, você precisa dormir bem todos os dias. Então, o sono é importante demais. O sono tem um impacto importante demais na tua saúde para você deixar ele dependente de elementos completamente aleatórios, como uma gotinha que você tem que comprar na farmácia, como uma cápsula que você vai encomendar, que vai vir da China ou sei lá da onde. E no dia que o correio fizer greve, você vai fazer como? E no dia que não tiver mais a, o fabricante para de fabricar, você vai fazer como? E no dia que a farmácia estiver fechada? Eu acho muito aleatório deixar algo tão importante quanto o sono na mão de fatores que não dependem de você. Eu acho isso muito arriscado. Tem outro fator também, e isso eu tô falando da minha própria experiência também, da experiência das várias pessoas que eu acompanhei enquanto sofróloga, que é assim, como isso não vai funcionar, ou enfim, você não vai ficar completamente satisfeito com, com de resultados, as pessoas começam a passar para outros métodos um pouco mais caros, um pouco mais sofisticados. Frequentemente as pessoas compram aquela, aqueles barulhinhos do mar e, da, e, da, e de riacho e de chuva que é calmo. Funciona, funciona, funciona porque frequentemente o que te impede de dormir é o fato de que você fica concentrado nos seus, nos seus problemas e vários pensamentos angustiantes chegam ali na tua cabeça na hora em que você vai dormir. Então, esses barulhinhos vão te ajudar. A, a, a, a se concentrar no barulhinho, a se relaxar e acaba dormindo. Então, funciona. Mas, mesma coisa, e no um dia que acabar a luz, no um dia que não tiver pilha, você vai fazer como? Se hoje em dia é solteiro e você dorme sozinho, beleza. No dia que você encontrar o seu grande amor, você vai impor o barulhinho do riacho pra, pra essa pessoa? Que é chato, né? Se você for dormir na casa de um amigo, se você for dormir num hotel, você vai fazer como? Você tem que carregar aquele barulhinho com você? Frequentemente o que eu, o que eu vejo também nas pessoas que sofrem de, de, de, de insônia é que o desespero é tão grande, chega uma hora que a pessoa já tentou gotinha e barulhinho e não sei o que, aí eles acabam apelando para coisas mais sofisticadas, aparelhinho que emite luz no teto, aparelhinho que... É, conta as suas respirações e as batidas do seu coração e as pulsações, sei lá o quê e obviamente que são aparelhos um pouco mais caros e aí, e aí quanto mais você coloca aquela expectativa em cima daquele aparelho caro, novo, que vem da China que vem do Japão, que foi aprovado pela, pela associação de médicos de Massachusetts aí você acha que, putz, dessa vez vai e aí se não for você fica mais desesperado ainda do que você estava mais uma vez, dormir se você parar para pensar, dormir é mais importante do que comer, porque você pode jejuar, né? Tem pessoas que passam, não tô falando o que é bem e o que é mal, não é questão aqui nesse vídeo, mas você pode ficar alguns dias sem comer, sem que isso afete necessariamente num primeiro momento a sua saúde. Você fica sem dormir uma noite, isso já afeta a qualidade do seu dia seguinte. Você fica três noites sem dormir, eu não queria estar perto de você. Ah... A única solução para o teu problema é tratar a causa, é atacar a causa do teu problema, que na, no, no caso da grande maioria das pessoas é a ansiedade, é o estresse que impede de dormir. Imagina a seguinte situação, você, vou fazer um paralelo que você vai entender perfeitamente do que eu estou falando. Imagina que você sofre, você tem muita dor de cabeça e você sabe que você tem dor de cabeça porque você não enxerga bem, ou porque você não gosta, não quer usar óculos, ou porque os óculos que você usa não estão mais adaptados à, à, tua, à tua visão. E aí o que você vai fazer? Você vai tomar paracetamol. Vai funcionar? Vai. Vai funcionar. Você está com dor de cabeça, tomar toma paracetamol, você para de ter dor de cabeça. Ok. É a solução para o teu problema? Não. A solução para o teu problema é usar óculos adaptados à tua visão. Então, se eu puder fazer um paralelo, o paracetamol são as gotinhas e os aparelhinhos e os cheirinhos e não sei o quê. A sofrologia são os óculos, entendeu? Eu entendo que no, no desespero você apele para o paracetamol. Claro, ok, eu também já estive nesse lugar. Mas você não prefere parar de ter dor de cabeça e não precisar mais de paracetamol? É melhor, né? Então tratar a causa é a única solução para o teu problema. Eu, eu expliquei no outro vídeo que eu vou colocar aqui nos cards, que eu vou colocar no link, como a sofrologia vai te ajudar a... Enfim, não vou repetir tudo aqui, mas a sofrologia vai te ajudar a sentir sensações positivas, a se concentrar, a se acalmar e... Tudo isso você tem dentro de você, você nasceu equipado com a capacidade de se acalmar, de, de, de, de acalmar o seu sistema nervoso, você nasceu equipado com a capacidade de se concentrar. Então na realidade as gotinhas e aparelhinhos e não sei o que, você tem dentro de você, você nasceu com todo o equipamento necessário para poder dormir e vencer a tua ansiedade. A única coisa, a sofrologia na realidade vai ser o manual de instruções que vai te ajudar a usar esses equipamentos que você já tem dentro de você. Então, o manual de instruções, o que, que é? É algo que você consulta quando você não sabe usar um aparelho. Comprou, sei lá, um aparelho novo. Você usa o manual de instruções enquanto você não sabe ainda, você não domina ainda esse aparelho. Quando você domina o aparelho, você faz o quê? Você joga fora o manual de instruções, você coloca numa gaveta, assim, enfim. Você esquece que ele existe. A sofrologia é exatamente isso. Você vai depender da sofrologia, durante algumas semanas, o tempo de entender como é que funciona a tua respiração, a tua capacidade de se concentrar e tal. Vai chegar uma época, vai chegar um momento, e, e, esse, e não vai demorar muito para isso chegar, que você vai fazer isso sozinho. E aí a sofrologia, os vídeos de sofrologia, os áudios e tal, você vai deixar de lado e você vai definitivamente saber como achar o sono facilmente. Você não vai se tornar dependente da sofrologia. Você vai deixar a sofrologia de lado. Para mim, foi o que funcionou. Para várias e dezenas de pessoas que eu acompanhei, funcionou também. E eu tenho certeza que vai funcionar para você também. Daqui a pouquíssimo tempo, daqui a alguns dias, eu vou estar tá disponibilizando um acompanhamento total de 10 sessões de sofrologia. 10 sessões de sofrologia significa quatro exercícios três exercícios dinâmicos e um exercício de visualização é, que você vai praticar. Então, no final, são 40 exercícios que vão te ajudar a definitivamente esquecer pílulas e gels e, e cheirinhos e barulhinhos e você vai encontrar o caminho de morfeu e dos sonhos definitivamente. Então, fica ligado nas minhas redes sociais aqui no YouTube, que você vai, daqui a pouquinho... Se você está inscrito em alguma lista de difusão minha no WhatsApp, aqui embaixo você vai achar também a lista de difusão do... Eu tenho uma lista no WhatsApp, então se você quiser é, saber quando vai ser lançado e ter um desconto especial para esse primeiro acompanhamento, vai lá, se inscreve que você vai receber a informação de primeira mão e você vai também receber um desconto especial para isso. Então fica ligado. É, manda esse vídeo para várias pessoas se você achar que elas precisam, e infelizmente a gente sempre conhece alguém que precisa. Então é isso, eu espero que tenha ficado mais claro para você, que você tenha gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo se você já testou tudo isso, qual é o seu relacionamento com o sono, se você também está arrancando os cabelos, porque você não consegue dormir, comenta aí embaixo. É, muito obrigada por ter assistido esse vídeo até o final, um grande beijo e até muito breve. Tchau, tchau.